Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo aqui o tutorial da música Lembra Senhor, tá? Do Trazendo a Arca, também Toque no Altar, né? Vocês sabem, né? Bom, música bem interessante de tocar, tá? Ela não é nível iniciante, mas Dá para o iniciante tocar ela tranquilo até, entendeu? Se dá uma esforçadinha, consegue, tá? A questão aqui nesse tutorial é a parte da administração, tá? Eu não fiz esse tutorial antes, porque eu queria tirar aquela parte da administração lá, que é bem bonita, tem umas orquestras e tal. Eu queria fazer algo no piano para a administração e eu consegui, tá bom? Então vai ter essa parte do meio, tá? Antes de você começar a assistir o vídeo aí, já dá o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, tá? Ativa o sininho aí, tá? Para receber as notificações, porque o tutorial vai sair completo. Beleza, gente? Bom, vamos ao tutorial então? Vamos lá, então. Introdução vai ser isso aqui ó. Vou passar mais o básico né? Então, essa introdução aqui é Dó, tá? Sol com Si, Lá menor e Ré, beleza? E aí repete duas vezes, tá? Dó, Sol com Si, Lá menor e Ré, beleza? A parte da melodia da introdução é essa aqui, ó. Ó, bem devagarzinho ó. Tá? Se você fizer desse jeitinho que eu toquei já vai dar certo ó. Viu? Beleza? Então vamos de novo ó. Aí ó, entra a esquerda aqui ó. Beleza? Vai fazer a mesma frase agora E vai caindo sol com si Beleza Mesma frase vai cair no Lá menor com sétima Ó Por que que eu não dedilhei o resto? Porque aqui vai entrar aqui, ó Para a introdução de novo, ó. tá? Vou fazer mais uma vez devagar, vamos lá. tá, ó, tá vendo, ó. beleza? Última vez, tá, para você ter certeza do que viu, né? Vamos lá, última vez a introdução. Aí o que que acontece, você vai fazer duas vezes, né, e aí na segunda vez, você vai fazer, né, é... quando não, já entra cantando, tá, então, ó, quando não, aqui vai ser, você pode fazer dó com nona, claro, né, É quando não, beleza, posso te ouvir, sol com si, tá, e o meu clamor lá menor. Tá? Já não muda o meu. Então, ó. É, ré com, quarto, com quarta, né? Não muda o meu. Apesar que é muda o teu. É. Muda Eu já ia cantando a letra errada. Muda o. Tá vendo? Teu silêncio. Beleza? Vamos pegar essa parte, ó. Quando na. Posso te ouvir, beleza? Então, Dó com nona na Sol com Si E o meu clamor Lá menor Já não muda, tá? Ré com quarta Ré tá Já não muda o teu silêncio Dó com Sol e Sol, tá? Então, Dó, Sol com Si Lá menor, Ré com quarta, Ré, Dó com Sol, Dó, Sol com Si, Dó, Sol com Si, Lá menor, Ré, beleza? Essa é a primeira parte, tá? Tem que passar devagarzinho, porque tem muita coisa, ó. Vou só segurar o acorde, ó. Quando não... Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda O teu silêncio São nuvens Que Escondem o sol E tornam o dia Tão escuro Quanto a noite Beleza? Essa parte acabou, hein? Vamos para outra parte agora Lá menor Então lembra que não podes me esquecer Mi menor E Ré Lá menor de novo Se o meu nome está gravado Em tuas mãos tá? Lá menor e Ré Volto para Lá menor Mesmo que ainda Eu não consiga ver Mi menor E Ré Agora vai vir Lá menor, Dó e Ré Sei que se levantará Em meu favor até aqui tá vou passar essa parte cantando ó. É, então lembro que não podes me esquecer se o meu nome está gravado em tuas mãos beleza mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantará em meu favor Beleza? Até aqui, tá? Vamos por parte Agora vai vir a parte do Lembra Senhor, tá? Eu vou rolando aqui para ir lendo também, né? Lembra Senhor vai ser o seguinte, ó Três acordes, tá? Lembra senhor Beleza? Então, ó Sol, Lá menor Sol com Si Ok? Depois vai vir Ré com baixo em Dó. Juraste o teu amor, Sol com Si. Aí de novo, Ré com baixo em Dó. E nada pode mudar, Sol com Si. O que sentes por mim, Lá menor. Depois Ré com quarto e Ré. Nem os meus pecados. Até aqui, tá? Vai ficar. Lembra, Senhor, juraste. Amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados, beleza? Vamos para outra parte. A outra parte vai fazer o lembra, Senhor, igual, né? Sol, Lá menor, Sol com Si, beleza? E faz mais uma vez: vai ser Ré com Dó, Sol com Si, Lá menor. Sol com Si, Dó e Ré, beleza? Vamos lá. Então, a segunda parte, tá? Ó. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais E saberão que ainda é o mesmo Até aqui. Deus, vamos lá. Essa parte do Deus, tá? A gente tem duas situações. Na primeira vez ele cai num prelúdio, tá? Então ele faz: E saberão que ainda és o mesmo Deus. Quer é, saberão que ainda és o mesmo Deus. Dó. Aí vai fazer, ó, essa frase aqui, ó: Sol, Fá sustenido e Sol, vai fazer. E vai cair em Fá, tá? Depois vai fazer de novo, ó. Vai cair em Mi bemol. Depois Ré com quarto E Ré Então vai ficar Que ainda és o mesmo Deus Aí faz o mesmo Deus Beleza? Vou fazer devagarzinho ó. Que ainda és o mesmo Aí a, a Verônica Sasser fala, né? O mesmo Deus, né? Aí você vai fazer, ó. Tá, Quando cair o Sol aqui, você começa a arpejar o Fá, ó. Viu? Vai fazer a frase de novo, arpejar o Mi bemol. Ok? Depois Ré com quarta. E Ré, tá? Até aqui. Daqui... Volta a música toda de novo, eu não vou voltar, porque senão o tutorial vai ficar gigantesco, né? É, daqui volta a música de novo. Canta Lembra Senhor Tudo de novo, tá? E aí, agora nessa parte: Saberão que ainda é o mesmo Deus. Já cai no que revelou a sua glória. Então, e saberão, cadê as, o acorde? É, que ainda é o mesmo. Nem fala Deus, né? Já cai no dó, tá? Cai no dó. Que revelou a sua glória Israel alto pra caramba <risos> tá então eu vou até evitar de ficar gritando no microfone aqui ó dó que revelou a sua glória tá então é um ré com baixo em dó a glória né então que revelou a sua glória Israel tá é, tem uma tan, tan tan. esse tan, tan, tan é dó ré mi tá pra cair num dó com mi assim, tá? Você também pode fazer. Beleza? Mas é um Dó com Mi, tá? Então, é... Dó que revelou a sua glória a Israel, tá? Dó com Mi e que por amor, tá? Abriu o mar Ré com tá? Pode ser aqui, ó. Abriu o mar para o Sol, sei que farás, lá menor, Dó, o mesmo em meu favor, ré. Beleza, então vai ficar, ó. Que revelou a sua glória, Israel. E que por amor abriu o mar para o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Beleza? Daqui sobe de tom, tá? Deixa eu ir para a parte da subida. Aí a parte da subida não tem preparação, tá? Já sobe direto, né? É. Já vem ficar, Beleza? É a mesma coisa, só que um tom acima. Lá, si menor. Lá com dó sustenido, tá? Então, ó. Lembra, senhor. Beleza? Vai vir. É, mi com baixinho em ré. Juraste o teu amor. Lá com dó sustenido. Tá? Depois Mi com baixo em Ré de novo E nada pode mudar Lá com Dó sustenido O que sente por mim, Si menor Mi com quarto em Mi né? Os meus pecados De novo Lembra Senhor Beleza? Aí vai vir Mi com baixo em Ré e faz mais uma vez Lá com Dó sustenido Os teus sinais, Si menor Lá com Dó sustenido e saberão, Ré, que ainda és, Mi, o mesmo Deus. Vamos parar aqui que sempre que entra o mesmo Deus, vem alguma encrenca nessa música, tá? Vou repassar esse Lembra Senhor não tom acima. Lembra Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que, sente por, o que sentes por mim. Nem os meus pecados lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. Vamos lá. E saberão que ainda és o mesmo. Agora vem a parte da ministração que é gigantesca, tá bom? Então, assim, se você só queria pegar a música, é até aqui, tá? Agora é a parte da ministração que, particularmente, eu acho muito bonito, né? No mesmo Deus, ele vai fazer aqui, ó. E saberão que ainda é o mesmo Deus. É, tá, tá, tá, tá. Então, ó. Lá, lá, com, lá, tá, tá. Não precisa nem falar quase só lá, né, ó. É isso, tá? Então, vai fazer, ó. Que ainda és o mesmo Deus. Beleza? Até aqui. Vamos para a ministração. Primeiro compasso. Tá? É, vou tentar tocar de um jeito fácil, que eu não sei como. Como é que eu vou explicar isso? <risos> Vamos lá. Lá menor tá tem que ser nessa posição beleza é. então ó Lá menor sol com si dó tá devagarzinho ó beleza primeira parte hein primeiro compasso de novo ó Ok? Vai agora para um Ré menor e para um Mil. O ré menor vai fazer. Tá? Ó. Beleza? Tá, ó. É rápido, tá? Ó. Então, ó. essa aqui é a primeira parte, tá? Então aqui eu já passei, né? Beleza, agora o ré menor, ó. Beleza, mais uma vez, ó. Batei essa parte, não vou voltar aqui, porque isso aqui é gigante. <risos> Agora vai vir Lá, Si menor e Lá com Dó sustenido. Tá, então fazer, ó. Beleza? De novo, ó. Lá, Si menor, Lá com Dó sustenido, tá? Bem devagarzinho, pra você ver, ó. Aqui. Beleza? Agora vai vir Fá sustenido menor Sol sustenido menor e Lá. Tá? Pode ser aqui ou uma oitava acima. Beleza? Até aqui. Eu vou tocar até aqui então. Vamos lá? E saberão que ainda és o mesmo Deus. É aqui, ok? Agora vai vir mi com baixo em ré e ré duas vezes, tá? Para você identificar, são quatro tempos: ó. um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, aí repete. Agora vai vir si menor desse jeito, ó, beleza? Agora vai vir mi bemol com sexta. Aí ele vai fazer aqui, ó, <risos> tá? Até aqui, beleza? É, vamos, ver, vamos tentar tocar até aqui para ver se vai sair, tá? até aqui, tá? Cai no Mi bemol com sétima maior, tá? Mais quatro tempos. Eu disse que era gigante essa parte. <risos> Chegou aqui no Mi bemol com sétima maior, agora você vai cair no seguinte, tá? Dó menor com sétima, Esse bemol com nona, vai ser aqui, ó. Beleza? Duas vezes, ó. passar para vocês isso aqui ó, o dó aqui, você vai fazer esse arpejinho ó, para entrar, tá vendo esse arpejo ó? então você fez o arpejo ó. devagarzinho ó, ok, e agora vai vir o si bemol com nono ó, ó, Ó. tá de novo o dó e aí o si bemol com nome, tá é... até aqui tá então ó chegou no mi bemol quatro tempos tá aí já vai entrar no dó menor ó. e aí depois o si bemol com nona Repete De novo Até aqui, ok? Deixa eu ver onde que eu tô para eu não me perder, né? Aí vai vir duas vezes Sol menor e Fá, tá? Vai fazer Beleza, ó Tá? Você pode fazer aqui também, ó Tá? De novo, ok, aí agora vai vir é, Fá com baixo em Mi bemol, e Mi bemol, beleza, depois Sol menor e Fá de novo, tá, aí agora vai vir Fá, Sol, Lá, tudo maior, devagar, ó. Ó. Deixa eu ver se eu facilito isso aqui. É isso aqui, ó. baixo em ré, tá? E ré. Mi baixo em ré. Então, ó. Tá? De novo, ó. É, isso aqui vai ser um dó sustenido menor, tá, ó. É, Aqui, Beleza? Quase acabando, hein? Chegou aqui, aí finaliza. Vai vir Si menor, só um acorde, lá, é, Dó si menor, Ré e Ré com baixinho e Mi. Beleza? Ou pode ser ré, Mi com quarto? E aí volta pro Lembra Senhor, tá? É, vamos tentar tocar agora essa parte toda aí pra você ver como é que vai ficar, né? Vamos lá? Que ainda és o mesmo Esqueci de falar, ó. Tá, ó. Sol, lá, é. Lá, sol, lá, sol. Ok. Cai no Mi bemol com sétima maior. Aí vem aquela parte do Dó menor. Si bemol com nona. De novo, Dó menor. Si bemol com nona. Ok. Fá de novo, agora Fá com Mi bemol, Mi bemol, Sol menor e Fá de novo, ok. Agora Fá, Sol lá aí, agora termina que é o. É gigante essa parte, tá? <risos> é, e aí eu fiquei ensaiando pra tirar isso aqui, porque é muito complicado. Depois aqui tá suave o resto da música, tá bom? É só repetição, tá? É, a cifra com a sequência e tudo mais tá aí na descrição, tá bom? É, e não se esqueça também, né? De, se você quiser estudar comigo, link do curso aí na descrição, tá? Pra você ser meu aluno. E agora também se você quiser me ajudar, ajudar com o canal, cooperar e tudo mais... É, tem aí um link aí do PicPay aí, Que você pode aí doar qualquer valor Para o canal, aí, para ajudar o canal Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês tá Fiquem com Deus E até o nosso próximo Tutorial, tá bom? Tchau